Saí de casa com uma certa quantia comigo. Gastei a metade do que tinha e dei 3 reais de gorjeta. Continuei e gastei a metade do que ainda tinha e novamente dei 3 reais de gorjeta. Sublinhar para interpretar. Além dessas duas vezes, fiz. Exatamente a mesma coisa outras duas vezes. Ao final, estava com R$17,00. Sendo assim, havia saído de casa com... Então, família, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. É um probleminha sobre raciocínio matemático. Tá? É um probleminha sobre raciocínio matemático tá tá lá no nosso edital e ele tá querendo saber nessa questão quanto cara havia saído de casa legal já interpretei a questão interpretou resolve para resolver nós vamos utilizar aqui o princípio da reversão tá vamos utilizar aqui o princípio da reversão, que parada é essa, Marcão. Sempre que você se deparar com uma questão de raciocínio matemático, onde dentro do contexto ocorre ali uma série de operações, né? Básicas, ali, né? Uma série de operações matemáticas, né? Básicas, cara, é um probleminha de reversão, né? Ele tá sendo muito claro ali. Operações sucessivas, ó. Ele tá pegando a metade e doando 3 reais, pegando a metade e doando 3 reais, então ele está dividindo e está subtraindo ó, sucessivamente operações básicas, sempre que acontecer isso, tiver essa característica, o probleminha de reversão olha que legal, olha como a gente resolve isso daqui de uma forma muito tranquila, ó, ele tinha uma quantia, a gente não sabe Ele tinha aqui uma determinada quantia que a gente não sabe. Aí o que que aconteceu? Ele dividiu e depois, ó, doou três reais. Ele fez isso quatro vezes. Ó. Ele dividiu e doou três reais. Ele dividiu e depois ó três reais. Dividiu três reais. Dividiu três reais. E sobrou aqui para ele dezessete reais. Legal? Ó, agora tudo faz sentido. Ó. Por que, que o nome é reversão? Reverso. Você vai voltar fazendo aqui operações contrárias. A decan adora esse tipo de questão. Ó. Você vai voltar fazendo operações contrárias. Ó. Subtraiu 3, vai somar 3. Então ele tinha 20 aqui. Dividiu por 2, vai multiplicar por 2. 40 subiu, traiu 3, vai somar 3 43, aí vai no flow ó, 43 vai dar 86 mais 3, vai dar 89 vezes 2, 89 vezes 2, ó, tudo lindo vai dar 1 7 8 mais 3, vai dar 1 um, 8 um. vezes 2 Vai dar 362. Então, esse é o dinheiro que ele saiu de casa. Então, gabarito letra D. Então, esse macete ajuda muito na hora de resolver esse tipo de questão. Beleza? Vem cá. Quer aprender raciocínio lógico matemático da forma correta e ser aprovado em poucas semanas no concurso da PM Ceará? Se a sua resposta for sim.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 Um e-book de matemática e raciocínio lógico com 340 questões comentadas em PDF. Bônus 2, um sexy decan, um curso de exercícios da banca decan E o bônus 3, mais seis meses de acesso. Tá legal? Totalizando um ano de acesso pelo preço de seis meses. A matemática aqui Ela é básica, né? A continha de padaria. Se somarmos aqui todos os valores, seu curso sairá